Olá, tudo bom? Seja bem-vindo ao curso do Photoshop Expert Neste primeiro modo estaremos vendo a interface do Photoshop Nele aprenderemos onde ficam as ferramentas, onde ficam as palhetas E um pouco por dentro de cada pedaço do programa maravilhoso que é o Photoshop E você descobrindo onde fica cada ferramenta Com certeza você saberá a hora certa de usar elas Então vamos lá Estou com um exemplo aqui de uma imagem que eu fotografei no centro de São Paulo outro dia, lá no pátio do colégio. Então estamos aqui, ó, com as ferramentas, né? Ao abrir o Photoshop, à esquerda, aqui a gente tem a palheta de ferramentas. Pode estar tá em duas linhas ou em uma linha aqui, conforme o gosto do, do freguês. E cada ferramenta que a gente clica aqui, ó a gente vai ter as configurações aqui em cima, por exemplo né, a gente deixando o cursor aqui ó, a gente também consegue ver o nome da ferramenta e a letra de atalho, então vocês conseguem ver ali ó, vou deixar o cursor aqui na, nessa seleção lá, tá vendo, ela mostra a tecla de atalho, então aqui ó, cliquei na ferramenta de laço e aqui tá as configurações da ferramenta de laço, aqui em cima a... a temos os menus, ó. então vamos lá dentro do menu, onde a gente vai poder abrir o menu, fecha, uh, abrir imagem, fechar a imagem, aqui tem salvar, o place, a gente vai dar uma olhadinha mais para frente para que que é o place, importar alguma imagem, exportar, exportar path a gente tem aqui alguma automação do Photoshop para fazer algumas agilidades. Temos uma leve programação dentro dele, alguns scripts que depois a gente também pode ver. Temos aqui o info que é a informação da imagem. Temos a área de print, uma outra print aqui, editar né, que depende do, de onde a gente tiver com a seleção, em layer, são as camadas aqui à direita, a gente também vai ter as, essas opções. Aqui algumas coisas sobre as imag a imagem, aqui sobre as camadas. Essa parte é a fonte, né? a gente consegue editar as fontes por aqui ou ele abre também uma janelinha para editar. Aqui é sobre a seleção, alguns filtros que a gente vai ver ao longo do curso, visualização onde a gente tem aqui algumas opções de tamanho de tela, área de impressão, setagem de perfil de cor, algumas coisas como visualizar linhas. Uh, travar elas, destravar Aqui são as janelas de arquivos abertos né? Nesse caso eu estou com dois arquivos aqui ó. Tenho esse em branco E tenho esse aqui que é a foto E, a, e aqui nós temos o help Onde a gente entra no, no Photoshop No suporte Aqui também temos as paletas De edições da, das ferramentas Tá? então dessa forma facilita o trabalho então deixa eu voltar elas aqui, aqui ó, voltando elas aqui ó, a gente consegue colocar em algum local isso as propriedades de cada é, opções aqui dentro da, das curvas então a gente vai ver aqui ó, não só das curvas mas da das opções de layers ó. então aqui na paleta a gente tem a paleta de camada então a gente pode vir aqui também ó. eu tenho aqui ó, Brushes, tá Layers, Navegações, então a gente consegue escolher por aqui ó, todas as janelas, abre e fecha as paletas. Eu normalmente uso Layers que são as camadas, isso é muito, é, a parte mais usada do Photoshop são Layers, Paths né, que são os vetores para seleção, é um demarcador. Ela, essa ferramenta aqui que a gente vai clicando e vai arrastando, a gente vai ver ela no decorrer do curso, a agilidade dela, canais, também é bem interessante, pois todas as imagens são construídas de canais, né, então se eu tô aqui numa, num perfil de cor RGB, então, ó, tô no RGB aqui, posso ir para pro CMYK, LabColor, Multichannel, 8 bits, 16 bits, preto e branco, então ao clicar aqui, ó, eu consigo visualizar cada canal ó. O canal do Red, o Green e o Blue E cada um, depende da imagem, tem sua força Aonde vão misturando um pouco de cada uma para formar realmente a cor que a gente vai ver e É uma, uma parte também bem utilizada E o History, né? Então essa ferramenta de History Vai marcando cada coisa que a gente faz ó. Vou pegar um Brush aqui aumentar o tamanho dele aí vou fazendo alguma coisa aqui ó então quando a gente vai pintando ele vai registrando não só pintando ou carimbando né Qualquer ferramenta que a gente for usar o resto vai gravando aqui então a gente pode voltar a qualquer momento e a gente vai ver também como utilizar isso de forma produtiva é... também podemos mudar aqui ó a opção o que tem de novo no CS6, que é onde eu estou, né? quando a gente coloca o que tem de novo, algumas barrinhas aqui ó, ficam acesas para mostrar as novidades da versão do programa. Tá? Aqui, ó. Então vamos lá, para Pro... área de pintar, você percebe que ele já vem um layout facilitando a nossa ilustração. Pintar você pode tanto retocar usando um pouco o recurso de ilustração. Né? Então, Vamos aqui para fotografia, onde temos mais alguns recursos voltados para área de fotógrafos. Aqui também para edição de texto. Então aqui é um atalho que vai facilitar a sua interface. Tá? Então eu posso resetar tudo ou até resetar a área de trabalho aqui. Ó. Como vai ficar desde quando você instalou o Photoshop. Eu estou acostumado a usar dessa maneira, né? Então, o, a área de trabalho é exatamente essa. Conforme a gente vai usando uma ferramenta, a gente vai estar tá na paleta, aqui em cima se a gente colocar alguma, algum ajuste aqui de, de cor, alguma edição ou duplicar alguma coisa, ele sempre vai ter aqui em cima a sua configuração. Tá? E aqui são alguns menus, então se eu selecionar aqui também alguma coisa da imagem... A gente vai ter o um menu de seleção Para poder fazer alguma coisa com essa seleção E aqui à esquerda as ferramentas Então basicamente a gente vai estar tá sempre é, Usando três partes muito do Photoshop A ferramenta esquerda a ser utilizada Conforme a ferramenta a gente tem que estar tá sempre de olho na camada Então para quem está começando aí no Photoshop é, é meio que de praxe, né? Normal O cara selecionar uma, uma ferramenta e aí ele vai aplicar a ferramenta não consegue aplicar porque ele está fora do, da camada. Então o programa Photoshop tem um pouco disso. Você tem que estar tá na camada certa, porque a gente vai começar a duplicar camada, trazer camada de outra imagem, fazer fusão. Então você tem que prestar um pouco de atenção onde você está. Então ele fica azul aqui porque está dizendo que você está aqui. Ó. E aqui é que você está na outra camada. Então tem que prestar atenção se você está realmente na camada que você queira fazer a atuação do seu trabalho. Então é isso. Seja bem-vindo aí para o primeiro módulo e logo mais estaremos vendo todos os outros. Obrigado.